Bom, para você entender como a gente trabalha com anúncios feitos direto na página do Manchete, nesse caso, ok? É, são anúncios em vídeo que nós gravamos na empresa e depois fazemos a publicação através de campanhas na página do Jornal Manchete. Aqui o anúncio, no caso desse cliente, Martelinho de Ouro, eu estou distribuindo ele é, com uma verba de total de 150 nesse vídeo. A gente está distribuindo até o final desse mês, no CEP de Rolândia, então, para Rolândia inteira, pessoas acima de 25 anos. Ele vai aparecer em vários lugares no Facebook e do Instagram. E o anúncio é esse aqui, ó. A pessoa vai receber essa publicação e vai ter a opção de clicar aqui em obter cotação. Ela clica em obter cotação, eu mando o cliente direto para o WhatsApp do Roberto, no caso que trabalha com martelinho de ouro. Nós fizemos essa publicação aqui há menos de 5 horas e até o momento nós já tivemos 13 pessoas que encaminharam mensagem para o Roberto. Nesse mesmo formato, nós estamos trabalhando também com o mesmo cliente que com o um anúncio para Lava Rápido. Então, é o mesmo formato. Aqui está acima de 18 anos, porque um lecada com carro já começa a querer lavar o carro. Então tem o um vídeo aqui chamando, mesma coisa, chamada para ação. Aí aqui a diferença é que a pessoa clica em reservar agora. Nesse caso aqui, ele tá, a pergunta que ele faz é essa aqui. Ó, Olá, quero agendar para fazer a higienização do meu carro. Do, do martelinho de ouro, quando ele clica em obter cotação, a mensagem já aparece que automática. Já é, já é essa daqui, ó, gostaria de fazer um orçamento para serviço de martelinho de ouro. Então o Roberto, nosso cliente aqui, já sabe lá na ponta quem clicou em qual tipo de propaganda e o que ele está querendo saber. E aqui no caso do, Marten... do, do Lava Rápido, 34 pessoas clicaram. No, no Lava Rápido aqui também, se você for ver, ó, menos de 4 horas. Ó. Então já 34 pessoas interessadas em fazer o agendamento para o Lava Rápido. Só para você ter uma ideia como é feito os, os anúncios, vou rodar os dois VTs aqui na sequência, tá? Sabe aquele amassado do carro que te incomoda toda vez que você bate o olho? Pare de sofrer e a gente logo o serviço de martelinha de ouro para tirar esse amassado sem pintura, massa ou lixa em poucos minutos. Quer saber mais? Clique no link e chame um especialista no WhatsApp. A higienização do seu carro é fundamental. O veículo, assim, é um algo que a gente transporta as pessoas. De repente você carrega um amigo, você não sabe como que está. Lava rápido da praça. Lavagem comum, simples, completa, americana e polimento. Então você está higienizando para poder estar tá tirando esse risco daí. De... Agende o serviço direto no WhatsApp. Clique no link e mande uma mensagem bom. Encheu a agenda da quarta hoje ou... Encheu a agenda, lotou, a agenda já lotou hoje, era 9 horas da manhã. Você teve que, deu para atender todo mundo que procurou não? Não, não deu. A maioria das pessoas ficou praticamente quase a metade das pessoas sem poder atender o dia de hoje. A campanha funcionou então? Funcionou, foi muito boa, graças a Deus tá funcionando, tá bom. Recomenda, Roberto? Recomendo, eu recomendo para as pessoas que querem fazer, que possam fazer, que dá certo. Obrigado, velho, valeu. se tiver dúvida é só me chamar no direct dessa conta me chama pelo whatsapp pelo facebook pelo instagram que eu estou à disposição para fazer um orçamento para vocês e aí também fazer esse tipo de trabalho para sua loja para sua oficina para o seu comércio isso é um tipo de serviço que funciona com quase qualquer tipo de, de, de, de loja de, de negócio local seja oficina Consultório odontológico, fisioterapeuta, moda, beleza, loja de roupa, loja de sapato, loja de móveis. É óbvio que a gente vai trabalhando as estratégias de forma diferente e, e direcionada para cada negócio específico, tá ok? Valeu, até a próxima.